Oi, pessoal! Vocês sabem qual é a diferença de um AVC isquêmico e de um AVC hemorrágico? Então, no AVC isquêmico ocorre uma obstrução de um vaso. Então, essa obstrução vai impedir o fluxo sanguíneo normal. E aí, essa área onde ocorreu a obstrução vai sofrer uma lesão devido a essa interrupção da circulação sanguínea. Já no AVC hemorrágico, ocorre o extravasamento de sangue de uma artéria e aí essa área vai ficar lesionada devido a esse sangue acumulado nesse local do cérebro. Os sintomas vão variar de acordo com o um local onde ocorreu ou obstrução ou extravasamento entre diversos outros fatores, como o tamanho da lesão, por exemplo.